Lindos. O vídeo de hoje é pra você que adora um bolinho, mas acha que não tem talento nenhum para fazer bolo. Essa receita é pra você e eu garanto que ela é completamente à prova de falhas. Então, vamos para os ingredientes. Você vai precisar de uma embalagem de iogurte natural e essa é a mesma embalagem que você vai usar para medir todos os outros ingredientes. Aí vem uma embalagem de iogurte, uma embalagenzinha de óleo, duas embalagens de açúcar, 3 embalagens de farinha de trigo, 2 colheres de chá de fermento em pó, uma pitada de sal, 3 ovos e extrato ou essência de baunilha. Como eu disse, a receita de hoje ela é super rápida, fácil deliciosa. Para começar, a gente precisa de um potinho desse de iogurte natural, daqueles que só vai leite e fermento lácteo, nada mais. Esses que você, você já sabe qual é. A gente vai usar esse potinho para fazer a medida de praticamente todos os nossos ingredientes, com exceção dos ovos e do fermento. O que é que eu vou fazer? Na minha vasilhinha aqui, eu vou colocar os ovos. Junto com os ovos, eu vou botar o óleo, o iogurte natural. A gente vai pegar um fouet e vai dar uma mexida inicial nisso tudo. Depois disso, eu vou botar meu açúcar e misturar de novo. Agora a gente vai botar a essência de baunilha. Pode ser a essência de baunilha, extrato de baunilha, se você falar, ah tá, eu não tenho baunilha em casa. Pode ser raspa de limão, raspa de laranja, você pode saborizar esse bolo com o que você preferir. Eu tô usando aqui essa essência de baunilha que eu comprei, ela é italiana, mas... Vocês não precisam usar da mesma, vocês podem usar a que preferir. E eu vou só misturar aqui minha essência. E depois de misturar a essência, a gente vai botar todos os ingredientes secos, que são a farinha de trigo, o fermento e a pitada de sal. E é isso, a massa do nosso bolo tá pronta, agora a gente vai só transferir ela para uma assadeira e levar para assar em forno pré-aquecido a 180 graus. Aqui eu tenho uma assadeira que eu só untei com um pouquinho de óleo e coloquei uma base de papel manteiga embaixo. Descozinho de papel manteiga, como vocês conseguem ver. É, eu não tenho costume de untar minhas assadeiras com manteiga e farinha, eu acho desnecessário... Mas se você quiser, se você preferir, se você não tiver papel manteiga, você pode simplesmente untar sua assadeira com manteiga ou com margarina e botar farinha de trigo e tá pronta. Aqui eu tenho uma assadeira de 20cm, tá gente? Mas vocês não precisam assar numa assadeira como essa. Esse bolo fica uma gracinha pra ser assado naquelas assadeiras tipo de vó, de mãe, que tem um buraquinho no meio. Fica lindo também. do final do nosso bolinho, da série que eu sempre falo aqui o que? Faça o que eu digo, não faço o que eu faço, espere esfriar para desinformar. porque quando você desenforma ele é quente, ele vai quebrando, porque ele está bem sensível, então eu desinformei o bolo quente, óbvio que sou assim, paciente, mas na sua casa, espere esfriar. Então, vamos agora cortar nosso bolo. Vamos agora para a melhor parte do vídeo, que é o quê? A parte em que eu como. Vamos experimentar esse bolinho? Será que deu bom? Será que deu ruim? Ele parece, a primeira vista, assim, Está extremamente fofo. Ela falando como se nunca tivesse feito esse bolo na vida, né? A gente, eu faço muito esse bolo. Muito mesmo. Porque vocês viram quanto que ele é fácil, né? Hum! Hum! hum.